Você já ouviu falar em plantabilidade? Pois é, o termo tá na moda. Mas mais do que uma palavra, são regras que ajudam o produtor na hora do plantio e asseguram uma maior produção de milho. A área de milho deve ser maior nesta safra e está na hora de planejar para garantir o investimento. O ponto crucial é a semeadura. Erros comuns podem comprometer toda a produção do grão. É o princípio de tudo, mas é, quando não é bem planejada, ah, o reflexo é, é imediato, ou seja, você vai ter as, você vai estar tá começando é, toda a instalação de uma lavoura com perdas, só que essas perdas muitas vezes você não consegue quantificar imediato, né? Você vai ter... É, conseguir ver isso aí depois que emergir, depois que todo o desenvolvimento, falando da parte de fisiologia da planta. Vamos ver os passos fundamentais para os bons resultados. Tudo começa com o planejamento na cultura anterior, para ver se a distribuição de palha está boa, para não embuchar a plantadeira. Fazer a manutenção da semeadora para não perder tempo e janela ideal. Atenção para o solo. Grânulos maiores interferem. Usar semente de qualidade e cuidar dela no plantio. Danos ao tegumento, a parte externa, dificultam a germinação. A velocidade da semeadora interfere. Quanto mais baixa, melhor. No milho, o ideal é de 4 a 5 km por hora. O sentido de plantio deve ser variado para melhor distribuir semente e fertilizante. A profundidade de plantio. O ideal é regular a distância entre fertilizante e semente em 5 centímetros. E essa distância entre uma planta e outra, quanto mais perfeito, mais bem distribuído, melhor. Melhor para quê? Melhor porque eu não vou ter é, é, competição entre as mesmas. Tá? Então, isso aí, por isso que a gente fala muito em relação à qualidade. Você viu que a plantabilidade depende de muitas condições técnicas, que passam por máquina regulada, solo preservado e revolvido o mínimo possível, semente de alta qualidade. Mas não esqueça da qualificação humana para o sucesso do seu milho. O segredo, primeira coisa, o segredo está na capacitação do operador. Se eu não tenho, não adianta ter uma máquina que faz tudo, mas eu não tenho não tenho gente para operar é a mesma coisa eu comprar um carro vou comprar uma BMW que faço, mas eu não sei mexer, eu só sei entrar dela e dirigir, entendeu? Eu não sei explorar o que ela tem, então eu tenho que ter pessoas, quando envolve pessoas dentro do sistema que consiga utilizar todos é, esses recursos que o, o, o, o equipamento está oferecendo oferece e que você pagou né, por isso